Opa! Tudo bom com vocês? Espero que sim! No nosso vídeo de hoje a gente vai lá para São Miguel Arcanjo, em São Paulo, acompanhar o nosso amigo e produtor, Weser Erlan. Ele, que além de produtor, também é cientista. E ele fez um experimento lá na propriedade dele. No vídeo a seguir, ele vai explicar como foi feito esse experimento e o que, que ele deduziu desse experimento. Então, vamos acompanhar! A gente está é, transcrevendo aqui na nossa propriedade em relação à adubação verde, a, na área de cima a gente fez uns testes para conservação do solo em aveia preta, dando um bom resultado, principalmente na questão de retenção de umidade. E aqui a gente está seguindo um novo teste com três cultivares de adubação verde no meio da videira, na época de inverno: que seria aveia preta, fruta larga e nabo forrageiro. Infelizmente, o forrageiro não vingou. De densidade de plantas, mas a gente vai seguir o teste, logo a gente vai passar roçando, tentar conservar. Lembrando que é um ano de lanina, então podemos dificultar um pouco a chuva aí no período que a, que a cultura mais necessita de água. E é um meio aí de a gente, gente tentar fugir disso, né? e, porque o clima é o único fator aí que a gente consegue controlar. Próxima etapa aí a gente faz um vídeo completo completa aí esse conhecimento para passar para vocês. Bacana esse experimento envolvendo a adubação verde que o senhor Wesley fez, não é verdade? Saiba que a adubação verde é um excelente aliado para você, amiga aí de casa. Ela ajuda na conservação do seu solo, ajuda a evitar erosão, ajuda até mesmo na propagação de plantas daninhas, entre vários outros fatores. Caso você não conhecia essa técnica e agora tem vontade de fazer ela na sua propriedade rural, consulte o seu técnico da Maneje Bem para ele te orientar qual você pode plantar na sua região, em que período e a quantidade. Nós esperamos que você tenha gostado desse vídeo e aguardamos você no próximo. Até mais! Tchau, obrigado!